Estamos já com a proposta do plano de para o próximo ano submetida ao Senado da República, que será aprovada uh, nos próximos meses e a nossa perspectiva uh, toma em consideração uh, as projeções de crescimento ou da evolução da economia mundial, que temos um cenário uh, pouco otimista, uh, de, sobretudo devido à conjuntura derivada da situação da guerra uh, na Ucrânia, com impactos negativos a nível de preços sobretudo de commodities uh, preços dos combustíveis, e uma vez que os combustíveis são um produto essencial para uh, fertilizantes, impacta nos preços de produtos alimentares a nível global. Uh, tomamos na, na preparação das projeções de, de crescimento da comunidade nacional também esta estes pressupostos, mas assumimos também o trabalho que o Governo tem vindo a realizar para promover a dinamização do crescimento da economia nacional. E tendo em conta o crescimento previsto para a agricultura e também para a indústria de turismo e de serviços, a nossa projeção é de um crescimento de cerca de 5% para 2023. Sim, nós uh, tomamos esta, uh, esta, esta oportunidade para interagir com os parceiros de cooperação, sobretudo multilaterais, mas também bilaterais. Uh, e o Banco Mundial, o Fundo... São algumas delas, e nas discussões que temos sobre as questões de desenvolvimento de Moçambique, uh, tocamos também na, nos desafios que o Governo tem para lidar com a assistência humanitária, lidar com os recursos, mobilização de recursos para assistir às comunidades que se deslocaram mas também para todo o Programa de Reconstrução e Desenvolvimento Acelerado de Capitalidade. Tem vindo a fazer uma pressão uh, extraordinária uh, sobre as contas uh, do país, mas neste quadro procuramos trabalhar com parceiros na mobilização de recursos para capacitação das Forças de defesa Nacional para poderem lidar melhor com esta situação, mas também questões de equipamento. Uh, e este processo, portanto, envolve também discussões com estes parceiros. Temos recebido apoio multiforme, desde formação e capacitação das Forças de Defesa e Segurança, por parte de parceiros bilaterais dos Estados Unidos, da União Europeia, países irmãos africanos, da, da, do Reino Unido, entre outros, e da parte da União Europeia. Recebemos um pacote de, de financiamento para a aquisição de equipamento diverso, que já foi, foi, foi recebido em parte pelo, pelo país.